Olá amigas e amigos, sou a Alessandra Ferri, criei esse canal de dietas, de como emagrecer rápido e com saúde. Sou formada em nutricionista e gastronomia, morei dois anos em Portugal, hoje estou morando em São Paulo. O tempo que morei em Portugal, eu ajudei quatro amigas, minha perder barriga, ficar super lindas em 30 dias com receitas incríveis. Quando voltei para o Brasil, ajudei uma tia minha e uma prima a perder. 15 quilos, então a dieta que criei para ajudar elas deu certo, receitas deliciosas, criei uma lista de dieta com as receitas e vou deixar no primeiro link da descrição, se você está querendo perder peso e fazer aquelas dietas que não vai te deixar com fome, eu tenho a solução para você, corra no primeiro link da descrição do vídeo. Nesse canal do Youtube que criei, eu estarei postando vídeos diariamente, com receitas de sucos, e comidas que irá ajudar nas dietas. Então te peço de coração se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa o like nos vídeos para me ajudar. A ah, quero também que você deixe um comentário nos vídeos sobre alguma receita, que você quer que eu passe aqui no canal. Me segue no Instagram também é o segundo, link da descrição do vídeo. Mas é só você pesquisar, arroba alessandraferri01. Até o próximo vídeo. Beijinhos a todos.